Obrigado por ter dado play, obrigado por ter chegado nesse canal. Eu me chamo Guilherme Bujac, eu produzo conteúdos teológicos, estudos bíblicos, na intenção de servir você, sua casa e a sua igreja. Se você chegou aqui, por favor, assine o canal, aperte o play em qualquer vídeo, compartilhe é material que foi feito com muito carinho. Olha pra câmera, que tô olhando pra câmera. <risos> obrigado por ter dado play, obrigado por ter chegado. Obrigado por ter dado play.